E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera Mano, velho, esse vídeo tá muito louco, tá muito louco, tá demais Eu acho, na minha opinião, que é o melhor gráfico alcançado até hoje no GTA V Mano, o negócio tá simplesmente insano, insano Eu vou assistir juntamente com vocês, porque me parece que é um machinima Então Vamos deixar o likezinho aí, lembrando que o vídeo original do canal original tá na descrição. Se você tem um monitor em 4K, uma TV em 4K, é... vai no vídeo original. O vídeo que eu vou subir aqui no canal, ele vai estar tá em 1080 60 fps, então eu não vou subir ele a 4K porque demora muito para subir o vídeo e tal. A internet do Brasil sabe como é que é, né? Enfim, mas se você quiser assistir o original, vai na descrição e aqui acesso o canal lá. Ele faz esses vídeos. De gráficos e esse simplesmente Eu vi o início, tá sensacional Galera, se você joga o GTA 5 Online no PC Sempre é bom você ter dinheiro Vai na descrição, checkmods resolve o seu problema financeiro Você pode parcelar um cartão, pode pagar No boleto e também tem pra antiga geração Olha só, Playstation 3, Xbox 360 Então, corre lá Bora dar o play que tá Bagulho doido, mano Tá insano, vamos lá Mano, tá muito lindo, velho Sério Tá muito lindo. Natural Vision 4K. Remasterizado. Vocês vão ver. Olha só. Olha isso. Isso é o GTA. Isso aí me lembrou um pouquinho o, He o clipe do Red Dead. O gráfico do Red Dead tá muito louco também, velho. Puta merda. Vamos lá. Olha isso, cara. Caraca, moleque. Eu tô assistindo a 4K, mas meu monitor é máximo 2K Olha isso Nossa, mano O bagulho tá absurdo É meio que uma chinemazinha, ó Pode ver, ó Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a minha câmera Tá muito nada. Olha isso, ó. Olha os vidros. Caraca, essa imagem tá muito louca, velho. Olha a mão, olha a mão. Os detalhes da mão. Não tá aquele gráfico. Como que eu posso dizer assim? Aquelas cores bem fortes, mano. Tá o bagulho é o vivo mesmo. Olha isso, muito louco, né, mano. Olha aí, olha isso. Caraca, tá muito lindo, cara. A garotinha. Olha o gráfico da Ferrari Olha aí, olha só, velho Muito louco, velho Ele fez o Machima, ficou bem louco Ficou da hora Olha só Os Detalhes do carro, mano O Machima ficou bem da hora também. Então, um porte, né? Ó. Uma BMW? Cara, não parece ser GTA, velho. Fala sério. Parece ser outro jogo assim, tá ligado? Quem olha assim. Não vê o, o mapa aqui do lado Né? É... É outro jogo, velho É outro jogo É simplesmente outro jogo Olhando assim parece que é outro jogo Os gráficos são absurdos, mano Ó Mas sim, galera É GTA V, velho Olha que coisa linda, velho Maluco Passou perto da polícia Mercedão, ó é, tem que ter a garotinha, né? É Tá, mu tá insano, mano Ó, oh, trovão. Vamos ver a outra parte. Olha isso, cara. O legal... Ah, é, é o GTA. Olha o Franklin aí, ó. Olha o Franklin aí, ó. Mano, tá muito demais, aí. Já pensou o GTA 6 com esse gráfico? Eu, ó, a gente tem que ter uma noção, galera, em relação a ao Red Dead, mano, como vai ser o GTA 6. Olha isso. Muito louco. E o pelo menos o trailer do GTA 6 tá tá demais. GTA 6 não. Do Red Dead Redemption 2, mano, tá muito louco. Nossa, velho, olha as explosões Caraca, moleque Olha as explosões, velho Ficou louco, hein, mano Esse vídeo aí, velho Ficou muito bom Vai botar um carrinho antigo Mustangão, Mustangão Não vejo a hora de pegar o Red Dead pra jogar, velho Vai tá muito louco o Red Dead E o GTA 6 também, cara O GTA, cara, o GTA 6 tem que sair, velho Eu não aguento mais véio. Mano, o vídeo... o vídeo ficou muito bom O vídeo ficou muito bom Olha isso, velho. Tem que ter os carros em bonitinho, né? Nossa, mano. Muito louco. Ó, oh, essa é a cena de gameplay, ó Aí, é, ó eu... Ah, na verdade tudo é, né Tudo é a cena de gameplay, ó Não tem nenhum CG aí Ficou demais, mano Esse vídeo é novo do canal do Kiron, acho que é Kairon Kiron, uma coisa assim E... Tá genial o vídeo, ficou muito bom, cara Ficou muito bom é isso aí, velho. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, mais um vídeo de gráficos extremamente loucos aqui no GTA V. O que, que você achou? Bom, eu acho que ele ficou bem... Como é que eu posso dizer? Tem um outro canal que eu acompanho aqui, que eu já fiz vídeo. Ele costuma colocar, sei lá, um, uma coloração maior. Fica, fica aquela cor bem viva. Esse daí é mais do estilo GTA V mesmo. Você tá ligado que, a, que as cores... No, no, no GTA V, assim que elas não são bem fortes né se você pegar um jogo normal aí né é, elas, é, até o GTA é meu fuscadão assim não sei se é o, questão de clima e tal mas o jogo costuma ser assim e esse esse gráfico aqui eu acho que eu, que, que é o mais da hora na minha opinião sem dúvida, sem dúvida nenhuma é o o vídeo de gráfico aí mais louco que eu achei até agora bom Espero que vocês tenham gostado, se gostou, clica no gostei, compartilha, como eu disse, 4K lá tá no canal dele, eu vim em 2K eu acho. Mas é isso aí, até a próxima e fui!